Nossa, não, vamos, tirar um, um, mano, vamos tirar uns 10 segundos de silêncio aqui. Nós temos um presidente que puxou um couro pra ele mesmo de imbroxável. Nem o Kian teria coragem de fazer um bagulho ridículo desses, mano. Nem o Kian. Essa é uma das coisas mais ridículas que eu já vi em toda a minha vida. Essa é definitivamente uma das coisas mais ridículas que eu já vi em toda a minha vida. Eu, eu não acreditei. eu achei que, Quando eu vi a primeira vez, eu achei que era um daqueles é, deepfake, tá ligado? Eu não acreditei que o maluco, no, na frente de sei lá quantas mil pessoas, botou o microfone na boca e começou. Embrochável, embrochável, Inacreditável, inacreditável. Essa foi uma das coisas mais insanas que eu já presenciei em toda a minha vida. É, eu não consigo acreditar que esse cara é o nosso presidente, é inacreditável. Bom, tirando, tirando isso do meu peito que eu não tava, mano, passei o dia, mano, definhando, quando eu vi esse clipe. Pelo amor de Deus, velho, puta que pariu. Quase veio um maracujá assistindo essa porra, mano. Nossa, inacreditável.